Por que, que tem o barco? barco tem duas pontas, tanto a proa quanto a popa? popa. Isso aqui é porque antigamente eles pescavam para alto mar, lá para o Rio de Janeiro, né, no Mar Novo. Esses barquinhos eram feitos para isso. Para facilitar você remar. Os barcos iam um é, barquinho levava 10, 20 botes desses. Caramba. Aí chegava lá, espalhava um aqui, o outro lá, o outro lá durante 20, 30 dias fazer a pescaria para voltar de novo para o rio, então e... usava esse tipo de botinho aí E você ficava dentro do barco os 20 dias? 20 dias Dentro do barquinho? Ficando barquinho Comia como? Ah lá o barco era equipado, sabe? Barco Ligava grande um barco vinha? Barco trazia... um grandão que levava esse Leva... E depois levava comida? A comida eles davam na hora do almoço lá no, nos caicos desse aqui que a gente Pois é caíca. E no caíco vocês ficavam 20 dias sem sair de, dele? Não, dentro do barco Você ah, ficava bom. no mar 20 dias Mas aí chegava à tarde você recolhia os caicos, hum. dormia no barco, de manhã voltava tudo para o mar de novo eles arriava os botes de praia Não era perigoso não? Sempre foi né Sempre morria um, dois você perdeu amigos assim? Já perdi bastante amigo lá, inclusive agora mesmo eu estava conversando aqui a respeito disso Eu perdi um tio e porção de pessoas amigos daqui é, Acidente no mar Quando voltava o barco grande? Eu vinha o grande e às vezes vinha faltando um, dois Como é que as pessoas morriam? Ah, morria às vezes temporal, né? Temporal, botava um barquinho desse e o cara morria Aí chegava na hora de recolher, você sentia a falta dos barcos. Você era 20 barcos, ah, só tem 18, quer dizer, dois já sumiu, aí não encontrava. Era muito triste. Muito triste, muito triste. Aqui o Dai, o Dai sabe explicar bem que ele trabalhou muito no Mar Novo com meu pai, Nini Vieira. Hum. Teu pai era o Nini Vieira? Era o Nini Vieira, um dos pescadores respeitados aqui dentro. Hum. Igual o Dai, igual o Bambu, tu hum. conhece o Bambu? Conheci de novo. Era um dos pescadores antigos aqui de Búzios. E o teu nome qual é? Meu nome é Vande Vande? Vande Vande, você continua pescando? Agora eu pesco jamais, sabe? Pesco muito pouco Por quê? É porque a idade vai chegando Aí quer dizer, já... E tem quantos anos? É, 68. 68. então eu pesco assim, eu tinha um barquinho aqui de vinho lá ó. É. Então às vezes quando eu quero ali matar um peixinho, tem um peixinho eu vou lá Mas também se não der nada também, para mim tá bom hum. Pra mim tá bom, se der deu, se não der... Mas deu pra ganhar muito dinheiro pescando no Mar Novo? Já deu pra ganhar algum, já deu pra ganhar algum Vocês ficavam 20 dias embarcados voltavam pra praça 15, né? Isso, isso Aí gastavam dinheiro lá com o Ah, com álcool, mulher tudo rolava. Isso tudo rolava. O pescador galhava, se lascava lá fora, né? Ah. E gastava tudo em terra. Puta. É, mas o pescador, a alegria do pescador é isso. Galhava lá e gastava em terra. E me diga uma coisa, e a comida era boa? Ah não, a comida é boa. A comida é boa, a comida de casa que a gente faz. Talvez até melhor ainda. É. É. Lá levava carne à vontade, frango. Carne seca, né, tudo, tudo de que a gente come aqui, comia no ar. E a roupa, vocês tomavam banho, trocavam de roupa ou ficavam com a roupa direto? Não, o banho, é, você ficava aqueles dias todos lá sem tomar banho, porque os barcos antigamente não tinha banheiro, né? Não tinha banheiro. O cara ia e trocava às vezes até a roupa, mas a água mesmo que era bom, não tinha água para tomar banho. E era muito frio? Não, regular. Regular? É, mais ou menos. Nenico disse que era muito quente Tem época que é quente, no verão, com é um, um ventinho desse aí, lá você não aguenta pescar Por quê? É muito quente, calor é? demais, entendeu? Então não tem como Aí quando chega no inverno também é frio Frio. E, você, e dava medo ficar sozinho no barco? Rapaz, é, é aquele negócio, é você <risos> vai se adaptando com, com o ambiente lá, do, o mar, né? Que lá, só em você pensar que você está num lugar só vê céu e... E água? E água. Né? Você não vê mais nada, você não vê terra, não vê nada, então... Mas a pessoa vai acostumando. para eles é mesmo que estiver dentro de casa, é mesmo que está dentro de casa. Né? Passa um ponto que você está ali como que estiver dentro da sua casa. O que acostumado. que você pensava quando ficava sozinho assim? Vendo aquele horizonte só água, céu... Só você pensava e a pescaria rápido para vir embora rápido. Matar os peixes para vir embora. É o que todo mundo quase pensa. E que tipo de peixe tu pegava lá? Assim? Ah, lá pegava parto, é. cheque, namorado, batejo, né? Tudo, pegava tudo, tudo a terra. É. Qualidade de peixe boa, era lá mesmo que pegava. Aí tu voltava pra terra, ficava quantos dias aqui com a família? Ah, às vezes três, quatro dias. Só? Só. O máximo uma semana, mas era difícil. Difícil, você vinha, ficava em casa um dia com a mulher, os filhos, aí depois voltava para o mar de novo. Aí chegava lá, né carregava o barco, tal, aí saía. Era mais 20 dias, no mar 25. E Barcos tia... maiores levava 30 dias. Você tinha é mulher? tem é mulher? Como é que é? Você é tinha mulher? Era casada? É, casado, sou casado Quantos filhos? Quatro. Quantos netos? tem quatro. Quatro filhos e quatro netos. É. E tu morava onde aqui? Eu sempre morei aqui, sou nascido e criado naquele cantinho do Revela lá, ó Aqui em Manguinhos? É em Manguinho, lá perto da Barra Barracuda, onde eu é, é, é, o aqui. Ah tá! Entendeu? Eu nasci e me criei lá Lá naquele cantinho lá Nunca saí daí? Nunca saí! Já Saí sim para trabalhar, Para pescar e marcar ele Pra em, morar em outro Rio. lugar não? Não, nunca saí, nunca tive esse pensamento de sair e deixar meu lugar para morar em outro lugar Como é que as famílias ficavam? Então a mulher com os quatro filhos sozinhas aqui durante tanto tempo? É, porque ficava dentro de família, que a maioria da família morava tudo junto, encostadinho. Ah. Então os dias passavam rápido, pra eles ah. e pra gente lá, era aquele negócio. Chegava lá, já tava doido vir embora. Tinha que pescar bastante para poder, né? E como é que a mulher fazia para ter sustento em casa? Ah, isso aí tinha. Isso aí, a maioria... A maioria dos pescadores aqui de Búzios e de Manguinhos, parte de Manguinhos, o sustento daqui era fornecido pelo um dos melhores comerciantes daqui de dentro, o Dirceu Chaves, que ele era comerciante, ele que fornecia todo os mantimento para os pescadores, porque confiava nos pescadores, né? Igual meu pai, outros e outros. Então, ele fornecia tudo para as pessoas que ele conhecia. Agora, quem mandava em casa? O homem ficava o tempo todo fora. Quem é que mandava nas, na casa mesmo? Ah, a mulher. <risos> a mulher que mandava. Porque o pai, o pai saia para trabalhar e a mulher que era a responsável. Né? Quem cuidava dos filhos? Ela também. Tudo era a da mulher. Quem educava Mas, os filhos? Quer dizer, a mulher. Mas aqui acontece, eu, é. porque eu sou filho mais velho. Minha mãe faleceu agora, tem 5 anos, meu pai já faleceu tem bastante anos já. Eu era o responsável, papai ia para o mar trabalhar e eu com a minha mãe ficava trabalhando aqui. Quando meu pai voltava do mar, além do que ele ganhava lá, mas chegava aqui a nossa parte, já estava lá, lá no, na mão do seu que a gente já dava para ele bater no caderno, aquela época do caderninho enfiado e tal. A gente pagava assim. Então você, quando era garoto, não pescava, fazia o um quê? Vocês trabalhavam em que? Você e a tua mãe? A, gente, eu, a minha mãe trabalhava de, de, de caseira, de, de, de cozinheira. Eu trabalhei muito, antes de fumar, trabalhava em obra, construção. né? Eu era garotão, comecei a trabalhar você trabalha novo, assim. com 12, 13 anos, já trabalhava. Estudar nada, né? estudar aqui, que era difícil. Era difícil. Além dos e pais o... ter condições de educar os filhos, né, da educação e então, tal A gente tinha que cair no trabalho para ajudar Como é que era Búzios quando era uma aldeia de pescadores e agora Búzios uma cidade grande? Ah, pá, tem muita diferença, né? Naquela época, agora eu não tá conversando com os caras aqui Naquela época, a gente dizia assim, ah, naquela época era bom lata, Um ponto era bom, outro ponto era ruim Naquela época a gente carregava água na cabeça, no barril de rolar. Hoje não a gente tem água encanada, você tem uma geladeira em casa, tem tudo. Naquela época não tinha nada. Você pegava um peixe bom aí, você tinha que salgar para comer, porque ninguém tinha geladeira. Fogão era fogão de lernia, ninguém tinha fogão a gás. Então isso é que num certo ponto é bom. Luz elétrica? Luz elétrica não tinha. Não tinha. Aqui ó, eu tava conversando agora com um rapaz aqui, a Sardeira de Praia aqui, todos os turistas mais antigos daqui já, já faleceram todos. Eu era garoto, devia ter o quê? 15, 16 anos, 14 anos por aí. A gente pegava muito badejo aqui na ponta da sapata e vinha por aqui pra oferecer os turistas. A gente para pros turistas. Era o seu Charles aqui, Dona Dino, o doutor Bento, o seu Pita. Doutor Alfredo, o esposo da Andorita, uma das mulheres, sabe, que tinha dinheiro aí, que não acabava mais. Então, eram os turistas que tinha mais aqui, Doutor Marquez e diversos, que agora até eu esqueço o nome. Então, Vocês a gente, ganhavam muito dinheiro com isso? É, a gente chegava, naquela época não tinha luz, eles tinham o candeeiro no quintal. A gente chegava no portão, batia a palma, eles vinham atender. Quando eu via aqueles badejão pendurado, eu com outra pessoa, pendurado nas costas assim, eles ficavam doidos. Eu vivo ainda batendo as barbatanas ainda. A gente cansou de vender aqui para eles. Doutor Bento, seu Pita, doutor Alfredo, dona Silva aqui, o filho dela, Jorge Bandeira. Vendi muito peixe para eles aí. E a vida era assim. Quer dizer, a gente ganhava a vida assim, um trocadinho aqui, um trocadinho ali. Foi vendo, graças a Deus estamos aqui até hoje. Levava uma vida, uma vida feliz, né? Feliz, né? não tinha muita facilidade das coisas, mas a gente era feliz. Sim. Igual hoje também, também sou feliz. Tô com vida, tô com saúde, tô conversando, né? Isso que importa. E os teus filhos estudaram o que foram fazer na vida? Estão estudando. Estuda, estuda. Estuda o quê? É, estuda, já fizeram a faculdade, já estão praticamente já... Tão com um estudo bem avançado já. Foi todo mundo para faculdade? É, só eu que não estudei. E a época foi só para trabalhar. Né? Agora Era os filho filhos e velho, os netos? É, todos eles já estão em um bom caminho. Filho, né? mais velho se, uh, se formou em quem? É? Ah, ele, ele tem, se formou em. Desde a partir Porra. Advocacia? Não, advocacia não. Arquitetura? Engenheiro? Arquitetura, um estudou arquitetura, está tá estudando ainda. É. Né? São dois, são dois e tem dois também que ainda não chegaram ainda a esse ponto, né? Não então, já estão estudando ainda, são os mais novos. E os netos? Os netos também. Tudo estudando? Tudo estudando. Quer dizer que você é um analfabeto com filho universitário? É, é isso que. Antigamente né? era difícil do estudo aqui, porque a gente não tinha condições Aí os filhos nascendo, e acostumando na pescaria junto com o pai Você acostumou em pescaria e acabou é aquele... é Pescaria do... é um vício, né? É um vício, você vai pescar, aí quer dizer, o pai já não tinha condições de botar você para estudar Aí você caía no trabalho, no pesado, na pescaria Isso que aconteceu A maioria aqui dos busos, antigamente não tinha ninguém formado aqui dentro Hoje não, hoje tem bastante garotado aí, tudo formado já. E né? tu fica orgulhoso, né? Ah, eu, não, eu não cheguei a esse ponto, mas fico muito orgulhoso, Só que eu falo isso? Por ver pessoas daqui, filho de pescador, sabe? Com um estudo tremendo, todo mundo formado, médico, médico, advogado, é tudo. Então a gente, não deu pra gente, mas a gente fica satisfeito de saber que os outros Alcançaram um bom caminho Bom, tu tá pintando esse barco, que barco é esse? Esse barquinho é... É o barco meu aí do trabalho, aqui para ir pro barco grande para ir, voltar, trazer mantimento, sabe? Isca, água, óleo Tá dando uma pintura nele? É, aí tô dando uma pintura assim que ele tava todo... Todo meio... Mole, aí eu tirei um bocado de troço de tábua podre Aí estou reformando, dei uma reformazinha aqui de leite. E teus amigos ajudam? Ah, meus amigos ajudam a bater é. papo é, e olhar. De me aqui, ó, virar o barco. Foi? Eu, eu sozinho não ia aguentar virar ele. É. Aí já os amigos já chegaram juntos. Pescador é unido, não né? Com certeza. S sempre um ajuda o outro, sempre né? Ajuda o outro. Como é que é essa união entre vocês, pescadores? Eu vejo o cara sabe que tem que puxar o barco. Está difícil, vão dois ou três voluntariamente. Não, porque aqui é o seguinte, a, o pescador aqui, ele é unido nessa parte aí. Eu te ajudo, amanhã você ajuda ele, ele ajuda todo e está na praia, eu preciso fazer isso amanhã, barro, puxar um barco um bar, Todo eles chega ajudam E o, quando chega aqui distribui peixe para todo mundo também? Quando pesca que tem, tem peixe, todo mundo tem o seu peixe. Distribui peixe para a galera. Isso aí. De fome ninguém passa. Não, não passa não. Aqui sempre você vem aqui na praia, os amigos pescadores sempre ganham um peixinho. Sempre tem um peixinho. Ótimo. Continua o teu trabalho aí que eu não vou te atrapalhar mais. Estamos aí, foi um prazer. O prazer é meu. Posso usar a tua entrevista na internet? Não, pode, tanto faz. Tem problema não? Não, tem pontão, não. Tá legal. Isso. um lago na casa dele que ele afa lado do quebrou dali o é. É, a tá bom né a bateira pode né o que errado aí dentro tem. Cuidado, hein? Cuidado que tá minha mulher, hein? Vai, Paulo. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Vai, Paulo. aí? Paulo. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Vai, Agora. até O mês passado estava muito lula, na ilha de Ancora, Barracanto da Ilha, Sempre dá catar. E agora tem Baratí? Não. Baratí foi fraco, não foi? foi fraco. Sardinha nem pensar, não. né? Sardinha nem pensar. Os treineiros deixam nem chegar aqui na, na boca da barra pra gente pegar. Quem que não deixa? É, os treineiros o bloco de Cabo Frio, de Santos que vem pra cá. tudo Toda toda cidade distante de Cabo Frio. Vamos pescando aqui na, na nossa área aqui. Não se nem chegar na boca de, da barra de João Fernandes, vai entrar. Cacete. Aí acabou com a nossa pesca de sardinha. E tinha muita sardinha. Sim, gente. tinha. É de 10, 12 caminhões tirando sardinha. Hoje não tem nenhum. Ele tá indo pescar o quê? Ó? Aí vai devendo poder levantar um piruá, um barulho. Nossa, então... Se mas ele tá com a rede dentro do barco? Não trabalha não. Aí só a rede só tá lá porque já tava mesmo. nem eu levi. Deve estar descansando domingo. É, ele, tá descansando. Né? ele sempre vem aqui, ó, é. tá ali embaixo, sentado ali, dá um tempinho e depois volta. Mas daí está beleza, a graça dele está bem. Tá né? ótimo, está é, ótimo. Deus.